Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos para mais um vídeo sem enrolação sobre blocos de gesso. Bom, o que já acontece? a construção da casa de blocos de gesso e chegamos na etapa de colocar as janelas, as canaletas essa etapa das canaletas é muito importante porque ela faz uma amarração, uma primeira cinta em toda a casa. Isso é fundamental para a, a, o alicerce, a estruturação, a amarração da casa. Vocês vão acompanhar nas fotografias e nos vídeos a colocação dessas canaletas e também vão acompanhar a colocação, o preenchimento Dessas canaletas. É muito importante que você preste atenção nisso. Mas será que adianta você prestar atenção só nisso? Eu acho que não. É muito importante que você tenha o curso da construção de casas com blocos de gesso dentro desse sistema construtivo, com bloco que mede 50 cm de comprimento por 20 de altura e 14 de largura com encaixes macho e fêmea, como eu já falei em vários outros vídeos, os invólucros para a passagem dos encanamentos e da elétrica e etc. Tal, como você vai acompanhar aí também em outras fotografias e no decorrer desse vídeo ou em outros vídeos próximos que forem colocados nesse canal. É, o que, que acontece em relação a preço, né, a reais? Ele estava conversando outro dia com um construtor de casas de EPS E ele falou que é, a, ele, Quando ele pagava numa malha pop aí, 28 reais E agora ele paga quase 90 reais O que tornou a casa dele A construção da casa de EPS Totalmente inviável aí No caso dele, né, especificamente Então ele já quer Entrar para esse sistema entendeu? E... Porque no gesso não vai ferro, não vai malha-pop, não vai quase nada do tipo de material convencional que você conhece A não ser o próprio gesso e é claro, material convencional na base né, da, da casa Que é para fazer o nivelamento de todo o piso Porque no gesso não pode haver nada que esteja fora do nível Para que a parede não sofra depois fissuras etc, etc, etc, etc. E tá aí mais uma coisa que você precisa ter noção durante o seu aprendizado para que quando você for construir a casa para o seu cliente não tenha nenhum problema e você não tenha nenhuma dor de cabeça futura, né? ter que refazer uma parte da, da parede, etc. E tal. Outra coisa que é importante lembrar é a resistência, olha isso aqui, é algo muito forte e bastante... Fresco, porque está um sol danado aqui em Ribeirão Preto e o gesso está praticamente gelado. Então, o que acontece? A termicidade, né? Quando fora da casa está muito calor, dentro está 20 graus. Se fora da casa tiver 1 grau, 2 graus negativos, dentro da casa está 20 graus. Então, você tem uma temperatura praticamente estável dentro da sua casa, não exigindo sequer o uso de ar-condicionado o que já faz você economizar aí um bom dinheiro em relação a manter a temperatura da sua casa. Essa daqui é uma casa de 60 metros quadrados, onde eu tô, que daqui a um, mais um pouco de tempo vai estar tá já praticamente pronta e a pessoa já pode cair para dentro, como a gente costuma falar. Então, eu acho que isso é bem legal. Quero convidar você para ir acompanhando nos outros vídeos o desenrolar da, da coisa, assistir algumas outras entrevistas que terão aqui também no canal a respeito do, do bloco de gesso. E você que quer né, se tornar um representante, você pode entrar em contato, um representante aí na sua cidade, você pode entrar em contato, a gente vai marcar um dia para você vir para cá e fazer aí o seu planejamento para entender como é que funciona o, o processo e ter aí uma oportunidade na sua vida para começar a empreender, né? Se você é um empreiteiro, é um engenheiro e quer entrar no mercado novo, está é, aí uma oportunidade. Quem entrar nesse mercado agora, no mercado do gesso agora, daqui a algum tempo serão, serão dos pioneiros e com certeza terá muito sucesso. Muitas pessoas querem morar sozinhas, então você pode construir kitnets, Outras pessoas querem construir mansões, então você pode também construir mansões. Outras pessoas querem prédios, você também pode construir prédios. Fazer fechamento de prédio com bloco de gesso, também é outra coisa que você pode fazer. E não se restringe só a casa, tá? Você pode construir é, é, silos, galpões, bunkers, tudo o que você quiser utiliza, utilizando blocos de gesso. Bom, e agora o que eu vou te mostrar é que isso daqui é um isso daqui é um recorte, né? Que foi, foi a gente usou para sobrou aí de um dos blocos que foram cortados. Dá uma olhada nisso aqui. Você viu como foi necessário empregar bastante força para quebrar o um filetezinho? Vamos ver isso aqui. Tá vendo como é resistente? Não quebra soltar ele daqui, faz conta que caiu, aí, continua inteiro, tá vendo, Au. não quebra, o negócio não... te quebra, mas não quebra, entendeu, então tá aí a sua oportunidade, valeu, tchau.